acho <laughs> Por causa de você, Naruto, todo mundo vai ter que refazer o. o jeito de clonagem. Ô, que... trouxa! Naruto! De novo, caramba! Pô! Eu já tinha feito direitinho, agora se isso aí errar, vai ser culpa tua! merda! Tem palavras aqui? Ok, né? Ok, todo mundo já fez, agora falta o Naruto e o Ele vai primeiro, professor. Naruto... Hum... Oh. Oi? VOCÊ FOI REPROVADO! <risos> Meu clone! Clone defeituoso! Minha vez? Aham! Uhum. Ok! Ai. Na, eu acho que Naruto foi o único que não vai receber bandana hoje <risos> Ei, toma cuidado! Disco. Meu pai, eu fui reprovado. E aí? Eu fui reprovado ou não? Você foi aprovado. E aí? Naruto é um o único que você não foi. Pode me dar aqui minha bandana. Toma! Ok, valeu. Vai entregar o correio lá em minha casa? Vai entregar furiquen sei lá, essa coisa aí. Ei, eu vim batendo. Ok, podem sair. Obrigado. Vou lá no chá. Onde eu sei. Você, Ai, você não vai Isso é confidencial, ninguém pode falar sobre. Yeah. Ai, mano. E com aí, muita garoto? Fome. Hum? Ei, você, você quer saber como que você pode ser aprovado? Eu quero. Como? Bom, se você quiser ser aprovado, você tem que roubar o pergaminho e trazer para, para mim. Ah, ok. Eu avisei o Hiruma que ele roubou o pergaminho. Eu vou achar o Naruto. Eu vou roubar o pergaminho dele. Ai ai, cheguei aqui, tomara que ninguém vídeo. Ué? Ah, quem é esse cara? Tomara que eu suba rápido Ai. Cadê o pergaminho? Hum. Pergaminho hum. Tá subendo Ok, eu, eu vou... Tá treinando... Esse... Eu tô treinando... Hum. Ah, Iruga-sensei? Sim, Naruto! Eu, eu vi que você chegou aqui! <risos> Me entrega o coisa é minha! É... Peraí, Iru, que eu quero te mostrar uma coisa... É... Bom... O Greg é aquele cara lá... É... O, o Greg tá aqui! Explique para ele, né? O, o Greg falou se eu pegasse o pergaminho e se eu pegasse algum jutsu aqui, que é um jutsu de clonagem, yeah. que aqui está escrito Jutsu Multiclone das Sombras, eu ia ser aprovado. Não tá certo? É. Mas, Greg! Como você pode ter feito isso? Isso é confidencial da vila! Eu Não. peguei isso daqui pra mim mesmo! Cala a boca, covarde! Oh! Me dá essa merda logo! Ó, oh, eu tô pedindo com educação! Se eu me der essa merda, eu vou enfiar essa que na sua bunda! Ai, ah, então? e hum. sensei, por que fez isso? Naruto, é, quando eu era criança, todo mundo zombava de mim porque... Eu perdi meus pais. Eu comecei a ser aprovado na escola. É por isso que eu tenho você desse jeito. Ah. Tá... É, é, é... Naruto, isso é uma mentira, você é um monstro, tá bom? A raposa de nove caudas, aquele demônio, que está preso em você. Em você. Não, Naruto! Maldito Greg! Isso não é verdade! Claro que é verdade. perto liberto, bebê! Eu sou o Iruka Naruto! Você não é o Iruka, porque eu sou o Iruka. Tá. Já que você é mesmo o Iruka, vamos ver se você sobrevive ao meu clone. <risos> Bom, ele é o Iruka mesmo. Tá. É com que eu faço com ele? Já sei. Uf, meu teu monstro, ele vai usar mim pegando pra destruir a aldeia da folha. Hum. <risos> isso daqui, você... isso aí não é verdade. Naruto, ele não é uma besta, ele não é igual a besta. Naruto é Naruto. Ele bota fé nos, nos seus próprios sonhos. Hum. Mas põe as suas moções, no meu se não, eu acabo com você! Vai. Oh! Naruto! Você é um monstro! Sai daqui! Nossa! Ai, eu dei o chakra do Ele tá só vivo do das sombras. Essa. Você não, não tem capacidade para fazer o clone da sombra. Eu tenho sim. Não. Sei, não. Ah é. Então bom. Uh. Ok. Oh. Eu tenho Jack. É a é. é clone? Não. Hum, eu não consigo ver o não sai daqui. Então eu consigo ver o cabelo do meu. do meu clone! Ó, ó! Ai, ai! Ok! Agora que eu pratiquei, você vai morrer! Não! Naruto o Maki Mil clone! Foi! Não, não! E agora? Não. agora? E agora? E agora? meu olho? Já pode sim você deu um um grande um grande vilão ok vamos voltar para a vida vamos estou voltando para a vida. eu vou dormir. aí está minha caixa. ó ó A gente saiu rápido daqui. Que eu me lembro aqui, assim, né? Não, também. Me... Nossa, eu tô me esquecendo da minha casa. Droga!